Sim, sabia? Sim. Não. Ô, oh, tem uma história engraçada de calcinha, inclusive. Não sei não. se é muito engraçada, ah. na verdade. Ela só é inusitada, pra ser ah. sincero. Eu servi. Serviu a calcinha? Serviu você? Veja, veja. Eu fui pro exército. <risos> ah, tá. <risos> Achei que você tinha servido a calcinha. Não, serviu. ainda não. Aí, você sabe que precisa passar de um processo de seleção pra você ser apto ou não a servir. A... Você é muito bem também. Então, é, eu, eu, eu queria servir. Nossa. E aí, mas tinha, tinha uns caras que não queriam servir, obviamente. É. E teve tinha um exame. Eu não queria servir pra teve ser... um exame que a galera, que reza a lenda, que é para ver se você tem hérnia, que é você arria as calças. Passei por isso. E aí você sopra aqui, se o saco fizer força, não sei o quê. Reza a lenda que se você tiver hérnia, o seu saco incha, não sei o quê. Hum. Nessa hora, sem sacanagem. Quando o cara falou não, agora todo mundo aqui, ficou assim uma galera assim formada num círculo e um, e um militar no meio. E aí ele falou pra todo mundo hey, a Red Quando um canto. Aí em geral foi a Rio West Calça. Tinha um cara que tava com uma calcinha nem rosa. Fazendo, tinha, fazendo. cara. É com mentira! Prove! Cadê a foto? <risos> Cadê o vídeo? <risos> tá vendo? Foi, que é? foi uma situação que ficou todo mundo assim, ninguém podia rir, tá ligado? Porque a gente não, tava... não é possível que o cara. Mesmo que ele usa calcinha, isso é, não é, tem problema, isso é legal. Não é possível. Ele foi de calcinha pra não servir, tá ligado? Entendeu? Ah, ah, ele foi de calcinha porque é, é, Agora em sabe. 2004 a gente podia falar coisas como... Uh, no exército brasileiro é crime, deixa eu falar, um crime de pederastia, tá ligado? Você não podia ah. ser gay, ou eles não gostavam que você fosse gay Entendi. e tal. Então o maluco foi de calcinha. Eu não sei se aquele maluco era gay ou se ele só gostava de calcinha. Ou era uma tática. É, ou era uma tática. Ele podia muito bem fingir uma bronquite, mas não, ele resolveu botar uma calcinha. Ele botou uma calcinha. E... Fala alguma coisa sobre ele. Cara, eu não sei se funcionou, porque lá enviavam pessoas pra diferentes quartéis. O fato é que eu nunca mais vi aquele cara em nenhuma outra etapa da seleção. Sabe? É claro, o cara tira a calcinha, você vai pegar os caras, não vai querer, né? A verdade é essa. A verdade é que ele é tipo um gênio, esse cara. Bom, e é. o que acontece? Mesmo que você pegue esse cara e bota ele pra servir. Se o cara foi capaz de botar uma calcinha <risos> pra tentar não servir, que o que. que esse, esse cara. É, é, não quero que esse cara sirva mesmo. Ele não quer entendeu? servir, é? Imagina se tu botasse esse cara pra servir. Não, o cara tá teve... Teve <risos> uns caras que serviram comigo, os caras não queriam servir, eles eram completamente loucos. Os caras. Teve um cara que gente, eu servi quase um ano. Eu saí na primeira baixa. É, os ca, o cara ficou quase o tempo inteiro preso porque ele toda. ele era. ele, ele, ele, ele subia no, no, no topo do. Do, do quartel lá e ficava fumando maconha Aí nego via prendia ele hum. Aí quando ele, tá, ele ficava solto ele, ele fez uma outra merda que tinha um cara no, Que ele não gostava, que gostava de zoar Que era meio gago, o Jean Ele é. tava de guarda num ponto que ele não tinha arma Porque nesse quartel que você vi, é, Poucos, poucos uh, postos eram armados Esse posto do Jean Do Jean, não é o Jean É um outro Ele, ele não era um posto armado É um posto armado Aí, é, esse moleque, Daniel, o nome dele, é. ele, ele botou a toca Ninja, saiu de dentro do alojamento, <risos> deu um susto no moleque que tava no posto. Que sabia que ele tava tá desarmado. Que sabia que ele tava desarmado. O moleque começou a gritar, gaguejando, PDA, era que tinha que gritar, tá ligado? Que é o plano de defesa da partilha Ele não conseguia gritar, coitado, e o ele gaguinho. tocando o, a, a, a parada. <risos> e, caralho, e assim, e assim, a guarda chegou em, porra, 10 segundos. Todo mundo bola. E o Daniel morrendo de rir, tirou a balaclava morrendo de rir, cara. preço Preso mano. de novo. Preso eu de sei, desses moleque aí é melhor que não sirva mesmo. É, então é. esse o cara da calcinha aí, eles olhar não, tudo bem, não importa. Isso é melhor Caramba. esse cara não servir. É. é. é o, você chegou a servir? Não, eu eu, eu fui, eu fui no... Na, tem que fazer o teste lá, tá? Eu fiz Virou a bandeira. Né? Não tive essa parada de Jurar a bandeira não. é a primeira coisa, não é? Eu fiz um exame... Cara, eu. Não, jurava, eu fui jurar a bandeira depois que eu tava selecionado. Sério? Eu achava que jurar jurava a bandeira é a primeira coisa. Tu, tu, tu, tu jurou a bandeira? Jurei. Mano, só de exército também é uma doideira. <risos> também eu, eu jurei a bandeira. Fui. Fiz o. o